Olá, leões! Eu me chamo Paula Tavares. Se você é novo pela aqui, seja bem-vindo a esse canal de Mulheres que Empreende no Espaço da Costura. Para você aprender a confecção dessas xuxinhas, anota aí a nossa lista de material. Tesoura, ferro de passar, fita métrica, retalho de jeans, ou tecido tricoline, também serve, elástico, máquina de costura e uma boa dose de mente criativa e livre para criar para iniciar eu deixei cortado aqui o meu tecido para facilitar e esse vídeo não ficar cansativo e extenso separei um retalho com as seguintes metragens 53 cm de altura por 10 cm de largura criando assim um retângulo e como nesse canal eu incentivo você a explorar o espaço criativo da sua mente. Eu joguei duro criando esse design de mistura de tecido com jeans. E você joga duro aí também. E não esquece de no final que você fazer essa xuxinha, comentar que Ana fiz e arrasei, joguei duro. Eu fiz aqui dois modelos. Você pode fazer mais... Não se acomode fazendo apenas o um modelo. Crie diversos. Isso vai te ajudar também a treinar a sua costura. Após essas considerações, vamos ao passo a passo. Pegue o retângulo, dobre ao meio, deixando as duas frentes do tecido junto. Com o auxílio de um ferro de passar, passe esse tecido. Isso vai ajudar a fincar o seu tecido, facilitando quando for passar na máquina de costura. Em uma ponta, passe o ferro novamente. Você vai entender lá na frente o porquê. Criamos, assim, uma marcação que vai facilitar na hora de fechar essa chuchinha. Vamos, agora, passar essa peça na máquina de costura em ponto reto. Nesse passo, desvire o seu tecido, coloque o elástico com um comprimento de 20 cm o elástico não precisa ter mais que 20 centímetros é o ideal com o auxílio de uma presilha passe todo esse elástico segurando a outra ponta para não correr por dentro dessa xuxinha. quando passar todo esse elástico encontre no final as duas pontas e dê um nó antes de finalizar quero te convidar a me seguir pelo canal pelo canal não desculpa pelo perfil do instagram Paula Tavares Oficial. Vai ser um prazer ter você lá. Vamos ao acabamento. Lembra que foi feita uma marcação com ferro de passar nessa ponta? Então, agora, coloque o outro lado da xuxinha junto com essa parte. E leve na máquina de costura em ponto reto. Pronto, você vai fechar a sua xuxinha e está aí a xuxinha super estilosa conforme a sua criação. Se gostou, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo. Beijos!